É que o rádio está se transformando é isso para mim isso é rádio tá é, é, né? isso é. a é. gente é come a gente pelo Spotify é eu muito, falo, pelo cara. Deezer sim, Não, eu, sim. Muita, muita gente eu vejo com muito com muito bons olhos tudo que a gente está passando no, no, na, no audiovisual assim com a tecnologia se assim, cada vez mais é... descentralizada a palavra descentralizar essa é a palavra exatamente é isso aí. porque a força E eu, eu vejo inclusive que quem centraliza o poder é, da comunicação, eles ficam incomodados com, essa, com Sim, esse atual momento. Falam mal meu. de live, falam mal de podcast, falam que não vão. Fake é, news, fake com... news, é, a verdade tá a mora aqui. É, não tem é, poder, tudo tem na mão tem deles, poder. né, velho? Exatamente. Foi a mesma coisa que aconteceu com a gravadora quando surgiu a, a comercialização de música digital. E agora as emissoras. Já tá de graça. E, e agora quem vai começar a se ferrar também são essas plataformas de streaming. Porque eles, quando se tornam dono do negócio, né, eles querem se apoderar, inclusive, da, da forma de, de, de, de como se comunicar. É, e eu acho que agora o artista, cada vez mais aquele que produz seu conteúdo, ele vai ter a capacidade de ter autonomia e distribuir para a sua rede de fãs. Sua própria plataforma. Entendeu? Porque é. eles se tornam assinantes. é isso aí. Já foi comprovado isso. Entendeu? Basta você ter o teu aplicativo. Sem teu, o politicamente teu... correto. Exatamente. Porque é aí que tá o perigo, né? Estão é, cerceando demais a, a, a forma como a gente se comporta. Com o Ethereum, isso vai acabar. Com o Ethereum? Um dia você, eu te explico. O Ethereum vai o ser o etéreo O Ethereum, o Bitcoin? Bitcoin é Ether. O Ethereum é o sistema. Que é, que é blo blockchain também. É, mas ele é descentralizado. Ah, ele, ele faz mas não é coisa de russo, essa porra, não? Não, não, não. Porque é é russo é foda, meu irmão. Onde ele põe a mão, vira máfia. Cuidado com por... é. o sistema é. O sistema Ethereum é sistema, não é, é. A, a moeda, é o Ether. O Entendi. sistema é descentralizado. É tudo. É, você vai poder criar sua plataforma independente. O seu Detalhe, Flix. Detalhe: é. ele tá na rede descentralizado. Ele não tá em nenhum lugar. Como a nuvem. Uhum. É isso. Ninguém não tem não tem ninguém. Cara, é tu. É, é, tu, é muito doido porque assim é eu, eu no, no, num primeiro momento a gente né a gente ficou meio assim né com essa coisa toda do da descentralização porque a gente foi muito tempo primadona de emissora de TV. Exatamente. Vocês também. Perfeito. A gente tinha lá o nosso salarinho lá batendo durante 10, 11 anos ali dentro de uma emissora. E quando teve que sair para rua, pode ter sido um pouco assustador. A gente teve que virar foi. produtora. Uhum. Foi, foi assustador. Foi um pouco assustador. E... Mas aí a gente deu uma sorte que a gente pegou aquela produção com a, com a Fox, né? De 2014. Lembro, Tre... lembro. Não, na verdade foi 2013, é, 14, 15... 2014 a gente fechou, 15, 16 foi ao ar. Porque foi um volume bacana, não foi grana é, incentivada, foi uhum. grana boa da Fox. Eu lembro da reunião com o Paulo Franco, que era o diretor lá da, da, Paulinho. da Fox, Paulo Franco. Ele Record. até imitou o, o Dr. Evil, ele fez uhum. assim, tenho 2 milhões de dólares para você. 2 <risos> milhões de dólares, para fazer um conteúdo aqui com Hermes e Renato. Acho que era um, é, o equivalente na época 2.2 de real. Foi a primeira produção que a gente fez sem raspar o cu com a unha. Com grana mesmo. Com grana. Hum. Sabe? Mas assim, não é com grana pra tu ficar rico. É grana não, é pra tu pagar pra a ser, produção fazer honestamente. Fazer sossegado. Isso. E ali a gente já percebeu que o caminho ia ser esse. A gente não ia voltar a ser contratado de emissora. Ia ser difícil. A não ser que a gente estourasse alguma coisa muito absurdamente... Então a partir dali eu comecei a ficar antenado em como ser autônomo e não depender de grande corporação. Uhum. Só que ainda estava atrelado a tá plataformas, porque tem o YouTube. Sim, claro. Viu? Não tem jeito. Tem as redes sociais é, onde né? você divulga. O Instagram, por exemplo, eu tive um, um ban por causa do rap do demo. Eu tô vestido de capeta e o fausto de Vê e lá, o fausto de mas gol sol, essa luz tá mudando, porra. Não é, porque você tá... É roda. Não, você tá entrando atrás da ah, sombra do microfone. Ah, e vira o microfone, só vira o microfone pra sua boca. Ah, não, não, não. Só o microfone, não. Aí. Caralho, Eu peguei herpes do Diego Beck. Ele pegou alguma coisa. Pegou. Puta que pariu. Pegou. Certeza. Aí. Aí, Diego, um abraço. Nossa, Diego, Me passou HPV passou aqui no microfone do Ticaracatica Cast. Ai, é. é, meu Deus. Puta boca podre. Não, aí o. Onde eu estava falando? Antes do HPV. <risos> da descentralização, é, do, do, da plataforma. Aí perce... eu comecei a perceber que ainda tinha um problema, que é esse, essa. Essa censura de. de, de comportamento. Né? Porque eles não censuram você. É... Não existe uma censura de fato, mas existe uma coisa que, assim, indica que você não pode fazer certas Perfeito. coisas. E aí, e assim, tá qualquer pessoa denuncia. Coisa. Mais uma hora vai para uma avaliação humana. Toda a plataforma. Vai. Toda a plataforma. É, é fato. O cara fez a denúncia. Você é, é, recorre, vem um humano para olhar. Fala assim, porra. Mas nessas novas não terá mais isso. Não, então, é, é. Que é um perigo. Meu irmão, é um perigo, porque ah. assim, o humor trabalha com subjetividade. Pra caralho. A gente tá falando como? lá no, no clipe do que eu, que eu recebi o banimento, eu tava é. de demônio falando, o, o bandido da luz vermelha falando pro demônio, que, olha só que é, o ponto que é, que ele devia ficar atento, que a mulher que o demônio tá pegando tá colocando uma bola nas costas dele que ele deveria resolver isso e matar ela. Caralho, a tia tá dando um tombo no demônio. É, véio. é. Exato. Isso. E aí eu recebi um banimento de é, incitação à violência. Eu falei assim, mas porra. Você está fazendo uma crítica. É, não. E, aonde que a pessoa consegue interpretar que um demônio e um cara vestido de bandido à luz vermelha conseguem incitar a violência? Contra a mulher num, num, num videoclipe humorístico. Pra é qualquer é... coisa, mano. Eu, eu, e tu... aí... Eu fiquei uma semana banido que eu repostei um vídeo de uma treta num, numa lanchonete e uma puta treta engraçada e a teta da menina Vaz e as minas brigando e copada de Guaraná. É, mudou, Porra. cara. Bom, mas aí você pode conviver comigo que tu mandou rea... mostrou um vídeo real. real. O nosso é uma reprodução é, dramática pior, pior ainda, é. Entendeu? E aí, porra, foi para um humano. E o humano falou assim, não, isso aqui é incitação à violência de verdade. Eu falei assim, opa, tá na hora de a gente começar é a então. se coçar. E aí foi o que agora a gente está fazendo. A gente vai fazer, criar um ponto com do Hermes Renato, entendeu? É, a gente não vai deixar de ter canal do YouTube, não vai deixar de ter rede social, mas a gente vai distribuir conteúdos exclusivos para os fãs nesse ponto com. Eu acho que tem que ser naquilo que eu falei anteriormente. Depois nesse eu, Ethereum aí? Você vai ver. É, de, é completamente. Mas já livre. existe? Já tá rodando. É só você começar a desenvolver, pegar programador e começar a fazer. O sistema tá lá. Entendi. O chassi tá lá, agora é ocupar. O terreno tá sendo preparado. Eu preciso saber com a galera, porque a gente está fazendo isso em parceria com a Nerd Store. Conhece a Nerd Store? Não, se é Nerd Store já provavelmente deve estar sabendo. Eles são nerds, né? Não, eles são no segmento de é, licenciamento de produto. Porque o viés desse.com era inicialmente a gente licenciar, licenciar o nosso boné, camisetas, uhum, coisas que a gente já vende há bastante tempo. E fazer coisas novas Só que aí eu comecei a perceber essas coisas Comecei a conversar com os caras e falei Cara, a gente tem que desenvolver um negócio E fora isso Para distribuir conteúdo exclusivo A gente vai também, ali naquela plataforma Vai ter tecnologia Para financiar novos conteúdos do Hermes e Renato Os legal, próprios fãs legal. entendeu? Irmão, é vai ser o seguinte O cara assistiu e já vai pagar sem saber Vai ser assim ele só vai, lá, vai A gente já tem conteúdo para pôr lá. Já vai ser assim, e vai receber em cripto. É ser um negócio muito louco. É, acho... Eu estava conversando com um cara que eu Isso acho é que ele muito é muito esperto louco. nesse sentido e Isso ele está é tá nesse caminho aí, o é. Caio Castro. E ele também falou comigo umas coisas que em relação a NFT também que podem ser atreladas, essas premiações que a gente vai dar àqueles que Isso. financiarem o nosso Isso. conteúdo... Tem ali uma série de coisas que podem ser um discutidas. O mundo muito louco tá vindo aí. Tá. Eu tava falando com eles esse final de semana. Sim. Que em relação a, é. ao teatro também. Que precisa se renovar. É. Isso é uma crítica que eu faço ao teatro no geral. Porque, na realidade, os próprios. A, o, o teatro em si, ele tá ultrapassado. É, como, como mídia, eu como acho. Como entretenimento. Eu acho. Um lugar de entretenimento. Tá, aquela coisa de dorme sujo, é... é... Da, da, da Vila Madalena, sabe? Tá morando na Cracolândia. É, não. É aquela coisa de, de gente... De, de, de playboy... Dorme sujo na Vila Madalena. De playboy que... De playboy que quer passar de, de, de dorme sujo. Mas Sim. não é. O teatro precisa se renovar. Ele precisa falar de coisas mais contemporâneas. Utilizar a, a, o cross-mídia para que isso seja mais interessante. Porque ele pode fazer a peça e, ao mesmo tempo, transmitir. E isso ter... É, Interação com o virtual. Você tá entendendo? Hoje em uhum. dia você tem os painéis Mas o Maurício Merelles, eu acho que ele foi o cara mais avançado nesse sentido. Quando ele fazia um negócio que ele interagia no WhatsApp, na tela, fazendo trote peça. É web bullying, bullying é. era uma coisa. Tem, que, né? Mas tem uma é. coisa assim que ainda a galera não pensou, por exemplo, você pode fazer uma sketch ao vivo. Por exemplo, Sim. eu tava vendo, você viu a apresentação do The Weeknd na. no v, v. Acho que é um VMA desse da vida. Vi. Foi no VMA. VMA, não vi, né? Não vi, não vi. Ele fez uma apresentação ao vivo que parece um videoclipe, cara. Entendi. Coreografado o negócio. Uhum. É. Entendeu? Então, a, a pessoa às vezes pode assistir um grande conteúdo ao vivo. É um desafio. Super bem produzido que vai ser como se fosse uma peça de teatro. E o foda é o cara falar assim, caralho, isso tá rolando agora. Agora. Não é F corte. Exatamente. É louco. É um, é é um louco? Ali, Não, né? o caminho. O Emicida também fez agora com Fortnite, né? Ele entrou no jogo, ele fez um show dentro do jogo. É. é. Caralho, que foi muito, porque louco, o... Metaverso. O metaverso. É louco. Meu. <risos> isso é outro caminho também. Por exemplo, Massacre no no Metaverso, meu irmão, pra voar. Voar. <risos> <risos> <risos> o Detonei para sair voando. Isso aí voando. é uma coisa muito louca. É. O Metaverso, ele é importante por causa disso. Quando eu tiver com 70 anos de idade, não vai ser bonito o Detonator maracujá de gaveta porque cabelo preto, sacou? É mas mas ele pode ser eternizado por uhum. um personagem dentro do metaverso. Sim. Pode vir um outro cara com um agudo, com uma voz parecida com a minha e continuar com isso. Sim. Perpetuar isso. Como o Chaves tá lá. Perfeito, é. Exatamente. É. E tá lá o conteúdo. Perfeito. E, aí, eu... e aí a gente continua... É. <risos>